Saudações, meu nome é Jezrel, sou médico radiologista e este é mais um vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, em especial aos profissionais que estão relacionados à coluna vertebral. Se você é um profissional que vê, visualiza, que trabalha com coluna vertebral, você provavelmente já viu um exame parecido com esse aqui. Trata-se de uma ressonância magnética, de um paciente adolescente, aqui temos corte sagital ponderado em T1, aqui temos corte sagital ponderado em T2, corte axial ponderado em T2. E você observa claramente que nessa região da coluna cervical há um afilamento do parênquima da medula espinhal, há um afilamento da medula e um hipersinal central, aqui, discreto. Quando você faz os cortes axiais, você observa que, na verdade, não é um, um hipersinal, são dois, duas áreas de hipersinal, justamente na porção anterior, no corno anterior do H medular, na substância cinzenta aqui, de um lado e do outro. Então Provavelmente você já viu isso aqui algumas vezes, provavelmente isso aqui te lembre isquemia uh, de medula espinhal cervical. Mas por que uma criança teria isquemia de medula espinhal cervical? Existe também a possibilidade disso aí ser uma sequela, por exemplo, de uma mielite. Entretanto... O quadro clínico desse, desse adolescente, dessa criança em crescimento, nada tinha a ver com mielite, não havia trauma, não havia evidência nenhuma de vasculopatia. Então, o que seria isso? Veja aqui um outro caso, também semelhante, veja que umas coisas se repetem. Há uma atrofia, há um afilamento da medula espinhal nessa região cervical e há o hipersenal linear aqui, intramedular. E observe agora com o paciente em flexão. O exame feito com o paciente em flexão, observe que há uma proeminência do plexo venoso vertebral, né, da região epidural posterior aqui, do espaço epidural posterior, e que comprime a medula espinhal contra o muro anterior aqui dos corpos vertebrais. Então, isso é a doença de Hirayama. A doença de Hirayama ela é autolimitada, acontece durante o estirão do crescimento na adolescência e ela acontece porque a coluna vertebral cresce mais rápido do que a dura mater. Então, durante o movimento de flexão, a dura mater fica estirada mais do que o habitual e ela acaba comprimindo a medula espinhal cervical, de trás para frente, comprime a medula espinhal contra os corpos vertebrais. Isso leva à compressão da artéria espinhal anterior, à isquemia, o que leva à griose, né? pequenos infartos responsáveis pelo hipersinal e pela atrofia. Isso é facilmente diagnosticado quando você faz aí o exame também em flexão nesses pacientes adolescentes. Observe aqui um outro caso, a mesma imagem, veja a atrofia da medula e o hipersinal linear intramedular. Com o paciente em flexão, observe a proeminência do espaço epidural posterior aqui. Veja aqui a dura mater, veja a proeminência do espaço epidural posterior comprimindo a medula contra a coluna cervical. E aqui o exame feito em flexão após a injeção do contraste, provando aqui que há uma congestão vascular nessa região, na verdade secundária a, ao estiramento da Duramater. Não é uma congestão primária, ela é secundária, ela é uma, seria uma congestão ex-vácuo pelo estiramento da Duramater. É importante fazer esse diagnóstico porque o tratamento desse caso ele evita sequelas, já que a doença termina para quando o, a criança para de crescer, né? o adolescente para de crescer. Entretanto, durante esse período, ele deverá sofrer alguma restrição, alguma imobilização da coluna cervical, para evitar justamente as fricções e evitar justamente o trauma da medula. Devemos lembrar que a sequela griose já é irreversível, então, o diagnóstico precoce é muito importante nesses casos, ok? Nosso objetivo nesse vídeo era mostrar aí essa doença, que ela é pouco conhecida, porque poucos livros de ressonância magnética da coluna cervical mostram com detalhes a doença de Hirayama, pelo menos aqui no nosso país. Mas ela existe, ela não é tão rara quanto se pensa... Mas é importante que se faça o diagnóstico e para se fazer o diagnóstico é fundamental que nesses casos se faça aí os cortes sagitais em fricção. Principalmente nos casos onde há essa suspeita de doença de Hirayama. Ok? Sugiro que você acesse o site da TEDMED confira meus cursos de radiologia online e em breve estaremos lançando aí um curso de ressonância da coluna vertebral. E a doença de Hirayama é uma das, uma das aulas que farão parte desse curso, assim como muitas outras aulas. Obrigado e até o próximo vídeo.